Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula 8 para o 6º ano de português. E o nosso assunto de hoje é divisão silábica, sílaba tônica, sílabas átonas, divisão de semivogais. Primeiro assunto, sílaba. Sílaba é um fonema, ou seja, um som, ou um grupo de fonemas... Ou seja, sons que são pronunciados de uma só vez. Por exemplo, boneca. Boneca se divide desta forma mais as sílabas B e O juntam dois fonemas, NE e, e CA juntam dois fonemas cada sílaba. As palavras que têm uma sílaba chamam-se monossílabo. Por exemplo, pé, eu e só. A palavra que tem duas sílabas é chamada de dissílabo. Por exemplo, ilha, ilha. Bolha, bolha. E casa, casa. A palavra que tem três sílabas é chamada de trissílabo. Por exemplo, Comida, co-mi-da. Casebre, ca ze -bre. E gatinho, g a A palavra que tem quatro ou mais sílabas é chamada de polissílabo. Por exemplo, trapaceiro, tra-pa-seiro. Lataria, l a i a Organização. Organização. Infelicidade. infelicidade. l c d a Agora é a sua vez de testar o que você aprendeu. Primeiro, classifique as palavras em monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. Primeira palavra, ratoeira. Segunda, unha. Terceira, dó. Quarta, tremores. Quinta, Deus. Sexta, pá. E por último, garoto. Muito fácil de resolver, não é? Sílaba tônica. Vamos ver o que é. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com um impulso de voz mais forte. Vamos ver como funciona. Olha aqui, a palavra médico. Médico, a sílaba tônica, é a primeira sílaba, o mé. Médico. Manchete. Em manchete, já a sílaba tônica, a sílaba mais alta, é o che. Manchete. Ok? Tirando-se a sílaba tônica da palavra... As demais sílabas são chamadas de sílabas atonais. Por exemplo, a sílaba, as sílabas atonais em médico são o de e o co, porque o médico é tônica, é a mais forte. E em manchete, as sílabas atonais são o man e o te, ok? Palavras oxítonas. São palavras cuja a sílaba mais forte é a última. Por exemplo, café, abará, jacaré e jacarandá. Palavras paroxítonas. São as palavras cujo a penúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, camelo, gigante, Gangorra e dromedário. Em todas elas, a penúltima sílaba é a tônica, ou seja, é a mais forte. Palavras proparoxítonas. São palavras cujo a antepenúltima sílaba é a mais forte. Por exemplo, lâmpada e tráfego. Observem que não é a última, nem a penúltima é a antepenúltima sílaba que é a mais forte. Semivogais. Semivogais são as letras I e U, só que são as letras I e U atonais. Ou seja, que se juntam a uma vogal, formando com elas uma única sílaba. Por exemplo, ouro, olha o O, está juntamente com o U que é a semivogal, o SOU. Novamente, quando e sério. Observem em sério, o i está junto com o o, o i que é uma semivogal. Iato. Os iatos são duas vogais juntas, mas pronunciadas em sílabas diferentes. Por exemplo, saúde. Sa-u-de. A palavra junta, o a... Está junto com a semivogal U, mas na separação de sílabas o U fica separado da vogal A. Traído, acontece a mesma coisa entre o A e o I. Iato, acontece a mesma coisa entre o I e o A. Boato, acontece a mesma coisa entre o O e o A. Ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal com uma semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, autor, autor, oito, oito, baixo e baixo. Tritongo. Tritongo é um conjunto formado por uma semivogal, mais uma vogal, mais outra semivogal na mesma sílaba. Por exemplo, os tritongos eles podem ser orais, como iguais, e averiguou onde você diz o som de cada letra. Os tritongos também podem ser nasais, ou seja, pronunciados pela cavidade do nariz. Como quão, saguão e minguão. Agora é a sua vez de praticar aquilo que você aprendeu. Primeiro, identifique nas palavras do quadro quais são semivogais. Onde tem semivogal aqui nesse quadro? Fizeram? Vamos corrigir. Coisa, papagaio, raio, audível e rua. Número 2. Escreva duas palavras que tenham hiato. Duas palavras que tenham ditongo e duas palavras que tenham tritongo. Vamos corrigir. Essas são algumas sugestões, tá? Duas palavras com hiato. Aqui temos alguns exemplos. voo, aorta horta e saara. Exemplos de palavras com ditongo. Cenoura, glória e sábia. E palavras com tritongo. Uruguai, quaisquer e iguais. Então, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos a dividir a palavra por sílabas. Depois, nós aprendemos que a sílaba tônica classifica a palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Também aprendemos o que são semivogais. E por último, Aprendemos a como classificar encontros vocálicos dentro e fora da sílaba. Essas são as nossas referências. A nossa aula de hoje foi montada a partir do Caderno do Futuro para o sexto ano. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Até a próxima aula de português para o sexto ano.